Ao vivo, mais uma vez, Felipe Lovignati falando com vocês. É, gente, isso aí, mais uma live hoje aqui no Instagram. É, gravando aqui no Instagram, depois vira um podcast, você pode ver no YouTube, no Facebook, onde você quiser. É, Aurinha, mandando um oi para todo mundo que está entrando, esperando hoje o meu convidado, o Dio Santo. É, pra gente começar o nosso papo de hoje, nessa live, 52 segunda live, isso aí, muita gente passou, muita gente legal passou, muita gente vai passar ainda por aqui, faço o convite toda quarta-feira, 18 horas, não percam, eu ou meu brother from another mother, André Deacchi conversando com uma pessoa legal aí das artes, artistas, arquitetos, pensadores, professores, bastante gente aí, até o Fundação Le Corbusier, Não, uma cena aqui para eles, somos fãs, esperando o Dio Santo entrar e a gente começa o nosso papo, de praxe, deixa eu até dar um... Update aqui, fazer uma agendinha para quem está acompanhando, que sempre é legal. Um segundinho e a gente começa o nosso papo. Debor Costa mandando um oi para galera que está entrando. Vamos lá, deixa eu passar aqui um informações para vocês aqui dos próximos convidados na semana que vem a gente vai receber o Narcélio Grude lado aí também no dia 15 de setembro a gente recebe a Marília Pasculi a gente até remarcou com ela já era para ter entrado aí deixa eu já colocar o Dio Santo aqui a gente já começa nosso papo de hoje sem mais delongas é... Deus Santo, tá falando para você atualizar o seu Instagram, senão você não consegue entrar. Você consegue fazer isso? Não sei se você tá me ouvindo. Se tiver, faz um joinha aí para mim. Ouviu? Deixa eu avisar aqui a também. Então, beleza, cara, só atualiza, acho que você vai precisar atualizar o Instagram, é, é entrar lá na loja, não sei se o seu é, enfim, iPhone ou Android, mas eu espero que enquanto você atualiza eu vou falando com o pessoal. Vamos lá, gente, só passando, repassando novamente quem a gente vai receber na semana que vem, a gente recebe o Narcélio. Na outra semana, no dia 15, a gente recebe a Marília Pasculi a gente até remarcou com ela já, mas é, agora está confirmado, para o dia 15 de setembro. Dia 29 de setembro, a Cristiane, que é uma pessoa que tem um trabalho muito legal com jardins do Brasil, ela trabalha com é, tombamento de jardins históricos na, no país, é bem interessante. No dia 29, a Arquitetura Bicha é um coletivo bem legal de arquitetos, é, que lutam pela causa LGBTQI+. E depois a gente tem, no dia 6 de outubro, o Francesco, que é o dia 30 de outubro, eu tomo minha segunda dose, uma informação importante, da vacina contra o Covid. No dia 6 de outubro a gente recebe o Francesco, que é um autor do, da biografia da Lina Bobardi, eu tô lendo agora, é, muito legal, recomendo aí também, já faço aqui um jabazinho. E depois, no dia 13 de outubro, bem adiantado, já estamos aqui, temos a Joy Morrison, uma artista aí também bem legal, de longa data, a gente já conhece ela. Por enquanto, são esses os nomes confirmados até o final do ano. Devemos ter mais uns 10, mais umas 10 lives aí, né até o fim ano tá acabando, né? Loucura. Mas é isso, gente. O... Esperando o Dio Santo atualizar o... o Instagram dele para a gente começar o nosso papo. Se quiser fazer perguntas sobre o Arte Fora do Museu, sobre mim, sobre os convidados, fiquem à vontade. É... Só vou repassar quem já passou por aqui só para a gente ter uma boa noção, que não foi pouca gente, não. Então vamos lá: só os 51 primeiros nomes que passaram por aqui a gente teve o Binho Ribeiro, Gaú Manzi, Ananda Na Simone Cis, Tec, Guilherme Kramer, Alexena, Bueno Caos, Fundação Atos Bulcão, Cueio, Giandre do Bijari, Celso Gitaí, Walter Caldana, Mauro Neri, Niki Alive, o João Nietzsche, Lumumba e a Francine, o Enivo, Denere Deneri, Lumumba, o Chesco e a Sirius, o Bieto, o Rui Amaral, o Zezão, a, o Sator, o Emol, o Orion o Marco Artigas, o Alei Cef Alexandra Ribeiro, é, Raiz, Stephanie Lima, Marimates, Tica Índia Soberana Ziza, Mag Magrela, Daniel Melim, Célio, Janena Macruz, Mozart Santos, Marcelo Dantas, Luca Bombose, Cherne do Graffiti Queens, Jaime Prades, Eduardo Surur, Luiz Eduardo do IAB, Ivan Borges Salles, Advogado, Negrito, Alexandra Henry, e Nina Pandolfo, Ozzy e hoje Denis Dio Santo. Eu só estou esperando ele atualizar ali o Instagram dele. Para a gente começar aqui a nossa conversa, semanal, não tá sem voz, gente. Mas é isso, para quem não conhece, o Arte Fora do Museu é um projeto que está no ar desde 2011, ou seja, são dez anos, aí, mais dez anos já, na Labuta, fazendo aí um, bastante coisa com arte urbana, arquitetura, a gente trabalha com em quatro categorias, arquitetura, o street art, né? grafite e afins, escultura e murais também. Tem São Paulo tem bastante murais antigos, por exemplo, foi uma inspiração para a gente. Esses... Tem uma tradição, principalmente nos prédios do centro da cidade, com os prédios do Niemeyer, por exemplo. Todos eles tinham algum mural ali do, de Cavalcante, de Portinari. Então, essa é uma das categorias aí. E a gente mapeia isso daí desde 2011. Começamos modestamente mapeando 100, 100 obras na cidade de São Paulo. E hoje temos mais de duas mil obras mapeadas, não só na cidade, mas no mundo todo. E eu convido vocês a conhecerem aí. É só entrar no arteforadomuseu.com.br, e ver ali um monte de obra, ver que obra existe perto da sua casa, ver obras de artistas que você gosta, roteiros, perfis de, dos artistas. Enfim, tem bastante conteúdo ali para se perder, basicamente. E, e desde o ano passado, faz um ano que a gente tá fazendo as lives, né? A primeira live, inclusive, deixa eu até ver o, a data exata que foi, mas foi no dia 13... De agosto, faz mais um ano, na verdade, que a gente tá fazendo. Ficamos algumas semanas só de férias aí do final do ano. Mas é isso, quase toda semana, há mais de um ano, falando com gente muito legais, como eu pude mostrar pra vocês aqui nessa lista de nomes que eu passei. É... Mas é isso, a gente tem... É... Marcenaria Material, Luciano... Lúcia... Luciano Pilo19 também, um abraço pra galera que tá entrando aí. Fiquem aí porque daqui a pouco o Dio Santo está entrando. Só tá arrumando ali o Instagram dele, porque o Instagram tem dessas coisas. Você precisa estar tá com ele atualizado. Senão você não faz lives. não Ele te, te limita de fazer algumas coisas. Dele está avisando aqui. Opa, já apareceu ele aqui, ó. O convidado de hoje é Denis Fonseca, também conhecido como Dio Santo. Me ouve, meu amigo, tudo bem com você? Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo sim. Tudo jóia, Vem, cara? Vem, cara, beleza? Beleza, agora deu certo, desculpa o atraso aí que rolou esse... Não, esse de ter que a, culpa o sua, a culpa é do Instagram, pode ficar tranquilo acontece. Pois é. Ah, viemos viemo combinando, você tá de Flamengo Cara, aí também. Eu não Flamengo, a minha camisa é de uma, de uma banda punk, mas pode ser Flamengo também, pode ser Fred Krueger, depende da referência. Mas, <risos> Cara, brigadão por ter aceito aí o convite pra trocar essa ideia com a gente hoje aqui, nesse papo que a gente faz semanal, é muito legal, enfim, a gente já tem mapeado o trabalho seu faz um tempo já no norte fora do museu, e aí a gente chamou e foi, foi bacana ter tido essa resposta sua, obrigado mesmo aí pra, pelo, ace, pelo aceite do convite. E vamos lá, cara. Eu que agradeço o convite aí, muito massa. massa Deixa eu só fazer, um, falar um, fazer uma apresentação sua, para quem não conhece, mas o Denis Fonseca, também conhecido como Dio Santo, é, é o nome artístico e o eu lírico dele, é publicitário de formação e trabalhou muitos anos em agências e desde 2010 é designer, freelance, freelancer em tempo integral, mas também atua como fotógrafo, artista visual e DJ. É um breve resumo, mas é mais ou menos isso, né? Sim, isso. Cara, é, antes de começar, eu queria saber como é que você tá aí, velho. Tipo, eu tenho que perguntar isso para todo mundo, porque é isso, né? Pandemia, é... isolamento, ficar em casa nesse um ano e meio. Tudo bem que agora as coisas voltam, entre aspas, a um certo normal. Uh, você vai pra rua, as coisas estão como, como se não existisse uma pandemia, né? Mas eu queria saber como é que, como é que foi para você nesse um ano e meio aí... É... Não só pessoalmente, aí, pra, como que você lidou é, pessoalmente mesmo com a pandemia, mas como que isso afetou também a sua produção artística? Bom, a pandemia foi, foi assim, foi né, no esquema das ondas, né? Ali no início do ano passado, foi bem complicado, né? A gente não sabia de nada, então você foi de sair de casa, foi bem estressante, bem, bem né? agora está agora tá mais tranquilo mais tranquilo bem entre aspas né a pandemia está rolando aí mas assim as coisas estão funcionando normal a gente tem que sair de máscara na rua mas eu já já encontrei com a família já fiz viagem semana passada eu estava lá no na, na mobilização dos indígenas ali em Brasília sabe 6 mil 6 mil indígenas em volta então dizer que nesse momento assim com a pandemia assim, preocupado querendo que mais gente vacine que fique passe mesmo, de passe logo a pandemia, é, mas tentando não ficar tão tão neurótico assim. A, no, no trabalhar, cara, no, no produzir, assim, a pandemia, por exemplo, ano passado, como, sei lá, tinha ficar muito em casa mesmo, nessa época de junho, julho, o que aconteceu? Eu comecei a desenhar a lápis, sabe? de ter ali uma prancheta sempre ali do meu lado, e de passar o um tempo ouvindo podcast, sabe, essas coisas assim, de ficar em casa. Assim, eu peguei o costume de ficar desenhando a lápis, com lápis colorido, assim, lápis de cor, sabe, coisa que eu nunca tinha feito. Eu desenho mais o computador, etc. Eu desenho no computador, faço silêncio, faço serigrafia, então eu ficava muito na rua, ficava muito para fora, assim, fazendo essas coisas. Então a pandemia me trouxe para o lápis de cor, sabe, desenhar com lápis de cor em casa desenhar vírus, desenhar loucura, <risos> desenhar bobagem, sabe? Então, foi, foi coisas assim que foi rolando. Acabou voltando para um trabalho Agora de ateliê, assim, né? É, traba trabalhar em casa, assim, de ficar desenhando para passar o tempo, né? Ah, vamos passar o tempo aqui, preciso desenhar. Eu estudei também, né? Tirei tempo para estudar, aproveitar que estava em casa, né? Não tinha muito o que fazer. Eu fui fazer cursos, sabe? Esses cursos na... É, tipo, doméstica, sabe? Uhum. Que tem curso de desenho e tal. Vamos ver o trabalho do ilustrador, vamos fazer um curso de alguma coisa para ilustrar, pra desenhar, para fazer... Eu fiz curso de After Effects pra fazer animação, coisas assim. Massa. O, cara, deixa eu... A gente vai, o, o papo não vai ser cronológico, tá? A gente vai falar de passado, futuro, presente. Aí sem, sem, muita, sem muita ordem, assim. Mas é, eu já queria saber... É, já engatando nesse, nisso que você falou, de você ter experimentado com um lápis de cor, né? se tem alguma coisa já que, que mudou no seu trabalho é, com base nessas experiências suas nesses últimos meses de, é isso, de, de testes na sua casa? Assim. Olha... Eu agora tipo essa segunda temporada de pandemia aqui 2022 desde março abril eu tô te dizer que eu tô bem produtivo assim que eu tenho eu voltei para o computador sim eu tô produzindo selado produtivo no se de trabalhar com tinta né é, eu voltei para desenhar o computador lidar com foto tenho me distraído com outras coisas ali eu tenho ficado pouco assim fora de casa pintando sabe então eu tenho trabalhado pouco agora no início do ano deu uma engatada de uns de uns amigos pedirem coisas tal de, de ilustração para capa ilustração para flyer e tal deu, deu um gás de, de voltar a animar ilustrar sabe ilustrar na mão tal. mas nos últimos meses assim, desde a última onda de pandemia foi muito charóbio assim eu tenho ficado bem bem produtivo nesse sentido sim eu fui eu fui fazer sei lá fazer palhaço eu fui, teve os um, finais de semana aqui um pouco antes de, de entrar o invernão mesmo que eu, sei lá, fiz um número de palhaço aqui no, no quintal, filmei o número e tal, e apresentei na, na live de uns amigos. Assim, foi. Pros... foi rolando essas coisas, sabe? Nada muito programado. Você produziu alguma coisa na rua durante a pandemia? Nada. só Bom, eu saí com uma, eu, um trabalho meu, assim, eu colei uns lambes antigos que eu tinha, mas era coisa bem antiga, não era nada novidade, né? uma coisa programada mas eu saí com duas amigas, a Carol e a Thalita, que elas, sim, estavam com projetos novos de lamb, assim, de fazer uns lambes pela cidade. Aí eu saí com elas, assim, meio de pra, pra ajudar, assim, ah, como é que faz a cola, onde é que passa a cola, etc. Eu aproveitava levava os papéis meu antigo debaixo do braço e espalhei pela cidade, assim. Mas nada, nada muito, muito externo. Você tem algum plano aí, já? O que eu mais fiz agora foi pra... Ah, a Thalita entrou, acabei de falar dela aproveitando pra galera que tá vendo, aí, quem quiser mandar pergunta, fique à vontade aí, escreve aí pra gente e o Dio Santo responde aí. Mas é, você tá com algum projeto de, de voltar? Porque eu imagino que você deve estar com uma vontade aí também de fazer coisas novas na rua, né? Tô. Aqui em Atibaia, nessa de ficar circulando na cidade, tem muitos desses, desses muros de, de cimentão, assim, e então, tal. Eu tô afim de fazer alguma coisa com existência nesses muros, assim. Eu tenho já tenho olhado eles há algum tempo, vejo que tem bastante lambda, tem bastante coisa colada, aí eu queria, sei lá, parar um dia e me dedicar a algum muro, assim, de fazer alguma coisa com estêncil, tá? de repente produzir algum estêncil maior para botar nesse, nesse muro. Assim, algumas brisas assim. Legal. Cara, deixa eu, deixa eu fazer uma regressão agora aqui e, e perguntar como é que foi o, o, o seu início de interesse pela arte. Assim. Se foi uma coisa já infância, quando você meio que descobriu que era aquilo que você queria fazer da vida? Ah, de infância mesmo, assim, de desenhar na infância, de ler revistinha, de assistir desenho, de ver coisa na TV e tal, nessa, eu sempre gostei muito da criatividade, né? fui muito criado na criatividade, na questão, sei lá, é, eu tinha um, um jogo de videogame, por exemplo eu Tinha um jogo de videogame no Mega Drive assim, Eu gosto muito de jogar videogame até hoje E nesse, no Mega Drive tinha um, tinha um jogo Lá que você pintava cenários tal, não sei o que Aí eu tinha amigos que tinham computadores Sei lá, você imprimia banner, sabe? Impressora matricial assim, ó, Entregando a idade né? <risos> Tinha impressora matricial na época tal, E a galera fazia banner, não sei o que E eu comecei a pirar as coisas, pô, de fazer banner De imprimir, sabe? De... Fazer, fazer coisas artísticas. Eu lembro que eu e um primo da mesma idade, assim, ele comprou um CD pirata, programas piratas, assim, e ele gravou esse CD pra mim. E no programa tinha um tal de, tinha um tal de Photoshop 3 ali no, no, nesse CD. Eu instalei o Photoshop, aí comecei a usar no Photoshop. Assim, na época eu vendia uns livrinhos na, na, nas feiras de computação, assim, que ensinava você a fazer letra do Photoshop pegando fogo, letra do Photoshop de gelo, e não sei o que, né? Aí fui funcionando em efeito de Photoshop, já de, desenhava, sabe? Copiando capa de dívida também, tipo, a capa de jogo de videogame, coisas assim, sabe? A capa de Power Slave do Iron Maiden, que era uma puta capa legal, ah, o joguinho, um joguinho de videogame que era o Earthworm Jim, que tinha as é, capas ótimo. Joguinho, Bom, belíssimas referências às é. duas. É, eu fui pirando nisso. assim Eu fiz, eu fiz colégio técnico em edificações, e, porque tinha desenho técnico no colégio técnico. Assim. Aí no desenho técnico, desenhar planta, essas coisas e tal, eu sempre gostava de sei lá, botar uns macacos na árvore, um passarinho no teto, fazer uma textura na casa, dar uma pirada. assim Falei, Bom, acho que não é muito desenho técnico que eu quero fazer, eu quero desenhar outras coisas, usar a criatividade em outras coisas. Aí eu fui para publicidade assim publicidade. Direção de arte, design gráfico. Cê, você prestou você é, fez publicidade, é isso? Fiz publicidade. Entrei na faculdade em 2001. Você é de São Paulo mesmo? Não, sou de americano, ah, eu sou do interior americano. de São Paulo. Ah, tá. O, não, eu, eu, eu temos, temos caminhos parecidos, é, porque eu sou de Jundiaí, também prestei colégio técnico, desenho técnico, eu identifico. É. sei sei como era chato fazer essas coisas assim e tentar dar uma subvertida no desenho já ajudava um pouco a tornar menos chato aquelas peças ali é, e cara é, exatamente. A, as suas referências né você, tá, você falou duas referências aí que eu acho eu, digo, eu acho interessante do ponto de vista visual e também mostra um ecletismo de é, de fontes de inspiração né que é o sei lá você está indo do Iron Maiden a um Earthworm Jim, que é um outro videogame e tal é, quais são eu, eu acho que essas coisas vão se mudando com o tempo, assim, mas as suas, as suas primeiras inspirações e que momento que você viu realmente um artista que você falou assim, puta esse cara aqui é muito bom é, você identificou realmente um artista para além do desenho, entendeu que a, o, o, o desenhista do Earthworm Jim eu nem sei o nome do cara, o do, do Iron Man eu até sei o Derek Riggs, né, ele é o mais famoso, então. mas que momento que você realmente identificou um artista e falou assim, cara, eu gosto desse traço, desse cara, pra, porque acho que o Iron Maiden, o Warform Jean, é tipo assim, é a banda, é o videogame, né, mas quando que você viu um estilo de alguém, falou assim, hum. cara, esse aqui é muito legal, é, vou me inspirar, não sei, algo do tipo. Cara, é assim, o, um dos caras que eu Lembro, aí eu já não era mais tão novo, né? Mas, tipo, moleque, lógico, você gosta muito, assim, do Salvador Dalí, do Picasso, os caras são mais pop, né? Tipo, o, o, o Bansky, qual que é o nome daquele outro lá? O Kit Haring, são umas referências, assim, de, de moleque, mas eu lembro que, assim, já na... Quando eu comecei a querer fazer coisa mesmo, eu gostei muito do Toulouse e sabe sabe? Assim, ah, Toulouse e porque ele fazia pôster, né? E eu comecei a pirar nessa coisa de fazer pôster, assim. Eu lembro de entrar em contato com os posters de Toulouse-Lautrec e falar, pá, ah, pôster, eu gosto de fazer pôster, eu quero fazer pôster. Acho que o, isso tem muito a ver com essa, esse, essa formação sua de designer, né? Eu acho que é, dialoga muito com, com isso, né? Eu acho interessante você falar, quando eu te perguntei do começo, você já falou de uma coisa que não é tão começo assim, mas é o Photoshop, né? Acho que assim a sua primeira lembrança, talvez manufaturando a arte, realmente, ali, tenha muito de uma lembrança do digital já. Eu acho que, é, se me curtir se eu estiver errado, mas acho que talvez você comece a dar vazão, realmente, à sua criação mais no computador, de fato, do que em, em cadernos. Ah, sim, muito mais. Assim, o computador foi onde eu comecei a desenhar mais, fazer montagem no Photoshop, fazer florzinho para festa, sabe? Foi bem o foi bem Photoshop mesmo. E desenhar na mão era ali meio paralelo, assim, não tinha muita brisa, para ah, fazer uma baita ilustração na mão, assim, gostava do, do computador, de fazer as lustras no computador, gostava de rascunhar na mão e ir para o computador. Em que momento é, você tira do, do digital esses desenhos e leva para o mundo físico? É, seja com cartazes ou lambes, stencil? Eu já estava mais velho, cara. Eu tinha ali por volta de uns 28, 29 anos, assim, que daí eu comecei a ilustrar para fazer cartaz mesmo para transformar em serigrafia. Assim. Eu até fazia algumas ilustrações digitais, sabe? 2008, foi ali em 2008 quando eu começo a trabalhar numa balada lá no interior de São Paulo, que quero no canto, assim, nessa de ah, fazer flyer tal. Eu começo a trabalhar nessa balada, fazendo flyer pra balada. Aí eu começo a pirar muito em pôster, fazer serigrafia, fazer flyer impresso, ilustrar mais, mas ainda é muito a ilustração mais digital. A ilustração que eu fazia o rascunho, depois ia, ia ali pro digital. Assim. Fazer na mão, na mão mesmo, aí é mais depois dos 30 anos, que assim, eu começo a pirar em desenhar, escanear e botar o desenho mesmo. Assim. Você lembra do seu primeiro trabalho que você colocou na rua? Não, não lembro. Não lembro. Não, não é um problema. É, deixa eu te perguntar outra coisa, cara, a respeito do conteúdo da, do, dos seus trabalhos, né? A gente fez uma pesquisa aqui, você usa bastante elementos do folclore, né? E eu queria saber de onde que vem essa inspiração. Cara, eu morei no Acre, morei no Acre. Eu trabalhei no Acre, morei no Acre durante um ano e meio. Eu tenho, né, eu tenho amigos em São Paulo que, é, que são acreanos, tá? Então, gente ficou um amigo lá em São Paulo, eu, Diogo Soares, da banda Los Porongas e tal. Aí ele voltou para o Acre, começou a trabalhar lá e estava trabalhando na Secretaria de Cultura de Rio Branco. Aí eu fui para lá uma vez, voltei, fui para lá de novo, fiquei um tempão trabalhando na Secretaria de Cultura e lá fui, fui tendo contato com isso, sabe? Com a Ayahuasca também, tomando Ayahuasca. Comecei a ter contato com essas coisas do folclore e isso começou a vir em... em um sonho, um rabisco, um coisa meio de estar desenhando. Ali começaram a surgir esses elementos, fora os outros, outros folclóricos que a galera contava e desenhava. Então, foi aí que eu a desenhar esse tipo de elemento. É, você falou da ayahuasca, eu até identifiquei umas coisas meio de fractais, assim acho que é muito influência disso. né? Sim, total, bastante. Eu já vem do design gráfico, né, que o design gráfico tem muita coisa do, da simetria, da Dessas coisas da expansão, da, das formas geométricas e tal, a ayahuasca leva isso também para mais psicodélico ainda. Né? A, Ju, a Judite está escrevendo aqui, a ayahuasca é poderosa. Quem quiser mandar pergunta, ah, deve, ser, deve, deve conhecer você. É, e a... Sim, o beijo, é de é O seu trabalho também, ela faz um, trabalhos com, com lã, eu acho. Ela faz umas ah, coisas bem, bem doidas assim, com lã, é bem. De trabalho nos ajuda. Depois clica ela na entrevista. Ela. Pô, já, Judith, manda um, manda um, um oi pra gente aqui. Interessa sim. E quiser mandar pergunta, aproveita aí. Fica à vontade. É, cara, é, é, eu acho que muito do. Isso que eu até te perguntar. Você tava semana passada, né? Você falou que você tava lá em Brasília, lá com, na, na luta ali com os povos indígenas. Foi ali que você. Foi nesse período do Acre que você se identificou mais com essa causa, assim? Foi, foi, no período do Acre, assim, que eu tive bastante contato com os indígenas lá E, assim, já tinha contato com algumas causas ativistas, mas ali no Acre, conhecendo ali de perto o rolê da Amazônia Assim, aí que ficou assim, Pá, a galera precisa muito de, de de uma força, de um combustível ali para fazer o movimento deles, sabe? E ainda assim ainda bem que eles têm gente pra caralho ali, que fazem coisas junto com eles Então eu entrei pra tentar somar de alguma forma, né? Fui lá para fotografar, sempre que possível, tento fazer algum trabalho de desenho gráfico assim, para fortalecer o movimento. Foi, foi de lá que surgiu bastante, bem forte isso. E conta como é que foi aí, cara, como é que foi estar tá lá no, no meio da... A gente só vê a imagem daqui pela pela internet, assim, essas coisas que viralizam e parecia um movimento muito forte, assim, né? Acho que, não, não sei se nunca, se foi a maior, maior mobilização indígena na, da história ali, mas... Ficou, foi bem impressionante. Foi eles estavam dizendo ali que era uma maior organização indígena da história. Assim tipo, tinha 7 mil indígenas acampados ali na, na Praça da Cidadania e foi fortíssimo. É muito, é muito sensacional, assim, porque é muito, é muito indígena, né? Eu ali no Acre eu tinha ido em evento dos indígenas e tinha, sei lá, uma galera, uns 30, 40 indígenas, sabe, de 7 mil indígenas, 170 povos, assim, então 170 povos. É uma pintura diferente da outra, um corte de cabelo diferente do outro, uma língua e tal, cada, cada galera tá na, tem ali o, o seu estilo, né? E super forte deles estar, de estarem lá na briga, né? Isso é super inspirador, né? Você vê gente ah, do, do Brasil inteiro tá lá, estar tá numa luta política, assim, isso inspira pra caramba, né? O que massa que... Tem gente que está produzindo esse movimento para essa galera tá aqui, tá nessa luta, tá na briga política, sabe, mostrar o quanto que isso é importante, né. Você tem que estar tá lá, você tem que estar tá lá para pressionar o STF, pressionar o Congresso, você precisa ter indígena eleito, sabe, falaram muito sobre isso lá, assim, para fazer, fazer as leis, senão vai tudo passando e vai tratorando, né, que é a palavra que a galera tá, tá usando muito aí, vai tratorando os direitos deles. Então tem toda, toda essa mística, toda essa mágica muito legal, também tem a parte tensa política dos inimigos ali, do, dos indígenas que estavam lá também, então também é tenso por isso. E outra parte que eu também achei muito interessante é que assim, a partir do momento que ali a, a, o acampamento virou um bairro, ali em volta já tinha os comércios, tinha chegado gente para vender marmita, calça jeans, brinquedo... Tal, um monte de coisa ali Os próprios indígenas estavam vendendo as coisas deles tal, Virou um fluxo assim, Virou tal, um mini, um mini bairro Durante sete dias ali E de tudo rolando né? de tudo assim, Você vê indígenas de todos os tipos Assim, assim como a gente está ali encantado com eles Com a música deles também Eles também estão ali escutando uma rocha Cantando sertanejo Comendo um espetinho Até a parte ruim que eles bebem né Isso, isso é muito ruim lembro de uma de uma indígena ser bem, bem firme, assim, de falar, meu, a, a gente não tá aqui pra festa, a noite não é pra ficar bebendo, a noite é para os assim, pros anciões descansarem, as mulheres descansarem, não é pra ficar tocando música e bebendo até, até tarde, assim, é uma luta séria, tal, etc., tem a marcha. Então foi, foi uma baita experiência, baita experiência. Tirei muita foto legal, tirei muita foto legal. Foi massa de contribuir com um, com um grupo lá do... Que era Mídia Índia, Mídia Índia, Mídia Índia, a PIB, Coyab, estava todo mundo num grupo do Telegram mandando fotos, tal. essa coisa de jornalista livre, né? Bastante gente fazendo isso. Então, muita imagem legal, muita gente pegando imagem legal. Olha, ah, Fortaleza, vai um baita evento bem organizado, assim, com palco, banheiro, comida para os indígenas, sabe? Água, lona para a galera montar barraca, Sim. Cara, e a pergunta Foda. que eu te faço é como que a arte pode é, auxiliar em lutas como essa? A arte, de alguma forma, assim, dependendo de, de, de quem faz, do tamanho da pessoa, assim, ela pode tornar dar visibilidade para as causas, né? Ela pode apoiar financeiramente. Pra você tem ideia, é, tipo, o Alock tava lá. apareceu o Alock, sim, ó. E os indígenas ficaram enlouquecidos <risos> pela Alok, assim, Eu não sabia que o Alok era tão que os indígenas, assim, Porque o Alok foi lá tomar ayahuasca, os boniquinhos, um não sei o quê. Isso para ele parece que ajudou muito a vida dele. Então, os indígenas também adoram o Alok. Assim, é muito indígena lá pra ver ele. Ele é um cara que, tá, fortalece ali na, na fama dele, né? A gente pode, assim, denunciar, tentar preservar alguma coisa, ajudar a fazer, a fazer redes de, de gente apoiando... Aí fazer um cartaz, fazer um flyer, produzir um vídeo, produzir uma foto, espalhar, assim, acho que aí acaba misturando tudo, né? não é só o artista, né? você acaba, é o artista, é o, é, o, é o ser humano todo que tem que tá estar se, se movendo, né? você tem que falar com a sua rede do zap, ficar no seu instagram, fazer uma arte, fazer uma ação, tentar somar de alguma forma todo qualquer ativismo, pode ser um ativismo indígena, pode ser um ativismo é, do, ali, dos pobres, pode ser um ativismo trans, LGBT, tudo, tudo isso aí, acho que eu, a arte sempre ela, pode contribuir com qualquer causa ativistas ativistas. Assim. É, eu estava olhando aqui também que você acaba retratando algumas personalidades também, né você já chegou a, a, a trabalhar com alguma, retratar algum indígena também ou não? Não, não retratei nenhum indígena ainda, não fiz nem, assim, nenhum, nenhum conhecido, assim. mas eu tô, eu tô querendo fazer o Ailton Krenak, que eu sou muito fã do Ailton Krenak, acho que ele é um baita cara e tal, assim, eu tô muito afim de fazer o Ailton Krenak, que tem sido uma baita inspiração. Assim. Quem, que eu, quem eu fiz ali, eu fiz o Chico Mendes, acho que eu só fiz o Chico Mendes e a Frida Carlos, só. Eu nunca faço muita gente que, assim, que tem uma cara. Uma... A, gente, a Marielle só, você isso fez isso também. que eu fazendo. A Marielle, verdade. Eu fiz a Marielle depois de uns dois anos já do falecimento dela, que também fiquei meio assim, tipo, vou sair desenhando a mina, nunca tinha ouvido falar dela, e agora, falecido, vou inventar de desenhar, assim, por isso que eu quero desenhar o Krenak agora, enquanto ele, enquanto ele tá vivo e então, tal, cheguei pra fazer uma homenagem da pessoa em vida, assim. O Chico Mé. Me... eu tô desenhando o Mestre Irineu. Ah, do... do, do... Mestre Irineu da, da, da, do, do Daim. Da... Terminei ele hoje, assim, mas é, é encomenda para um amigo lá do Acre, ah. inclusive. Pedir de para desenhar o mestre o meu para ele. E deixa eu te perguntar, cara, você desenha esse... O, a sua plataforma acaba sendo realmente o digital, e aí você passa ela para o mundo físico depois, de alguma forma, né? Como, como é que você tem trabalhado, cara? Estêncil, lambe cartaz, grafite, pintura? É, em, em, qual que você, em qual que você se sente mais à vontade, assim? O que eu mais tenho feito agora, assim para sujar bastante a mão, é estêncil. Eu faço estêncil, assim, faço os estêncils tal. Aí como eu faço estêncil no computador, né tudo simétrico, assim eu mando ele cortar a laser, fica uma pá de estêncil, tudo igualzinho, bem bonitinho e tal. eu vou trabalhando com essa textura dos estêncils. Assim. Como, assim, como eu faço ele no computador e faço ele cortado a laser, tem tem um certo limite de tamanho, eu também não manjo muito de, de técnicas de estêncil, eu boto um voal no um estêncil para ele ficar um desenho massa. Mas eu fui, eu fui pro stencil porque a, a serigrafia não, eu não tava mexendo com tinta suficiente ainda. Fazia os desenhos digitais. E com a serigrafia ali, uma cor, duas cores, né? O stencil abriu para usar muitas cores, muita tinta, muitas superfícies. Assim, é né? o então, que, que eu mais tenho feito. Tô com bastante stencil. E grafite, você se arriscou já, né? Hum. Nunca risquei fazer grafite, assim, porque eu não tenho tanta habilidade para desenhar, assim, pá, tá, na mão, sabe? ter um, um baita traço legal, assim. Nunca estudei tanto desenho para ter um baita traço legal de grafite. Então eu ainda tô confortável no extensio. Mas acho que no futuro, um dia, assim, eu tenho muita vontade de fazer fazer grafite, assim. Uma arte que eu pago muito pouco foi assim, ah, queria fazer um negócio desse aí tipo uma empena, sabe? A galera que desenha umas paredões de prédio. Eu acho isso muito massa. Eu acho legal que você falou dessa, acho que o... A formação sua aí no desenho técnico à toa não é, né? Porque acaba te ajudando em trabalhar com medidas, esse tipo de coisa. Acho que a, quando você vai trabalhar com stencil, o é importante é ter tudo milimetricamente ali para não sair do lugar, né? É, sim, sim. E daí assim, aí, aí onde eu, como o stencil ele é muito certinho, né? Aí onde eu boto o caos é meio na, na, na criação, na hora de usar o stencil. ali, como eu posso usar ele de diversas formas. Eu vou aplicando, vou criando textura, tal, vou até, assim, às vezes eu penso, ah, eu quero finalizar esse quadro com tal desenho. Mas aí tem toda a textura, trabalhar com a tinta, trabalhar com as cores, que daí vai ficar interessante. Assim, dá para botar um certo caos na, na composição, apesar disso tem ser bem certinho. É, dessa formação sua de designer, você trabalha bastante com marca e identidade visual. né? E Acho que você deve trabalhar bastante também com tipografia. Você leva isso para o seu trabalho também? O seu trabalho artístico? Não. Não, assim... Muito raro, isso, isso eu deixo mais no, pro pro design gráfico mesmo. Normalmente eu levo a parte artística para design gráfico, assim, ela fazer uma marca mais diferenciada, mais artística e então. tal. Fora da parte da arte, assim, eu acho que, por exemplo, os extensos, pode ser, sabe? Que o extensos, como é um negócio com uma cor, bem chapado, pode ser que ele lembre um pouco uma marca, sabe? Uma identidade. Mas não... Não é exatamente essa a intenção. Mas com tipografia você, não, você acaba não usando também? Com frases, esse tipo de coisa? Não, assim, não, não gosto de nada escrito. Assim, a única coisa que eu tenho escrito num quadro, assim, acho que esse quadro aqui de trás está escrito yushidu, que é uma palavra que um, que um indígena lá do Acre me, me ensinou, tal, e acho que é a única palavra que eu tenho escrito. Assim, assim, não tenho muita brisa de, de trabalhar com letra no, nos quadros. Não. Como eu acho que eu já faço pôster, que tem que ter data, nome, telefone, zap, e etc, na hora que eu vou para os quadros, eu digo, não, não, não, sem texto aqui, só, só desenho. Cara, é, Você acaba se definindo como um designer nômade digital, né? E aí, eu queria saber por onde você andou aí nesses, nesses tempos, né? O Acre, Americana, Atibaia, é, você morou fora também, né? É, eu vim de... Eu... Eu fiquei, sei lá, quatro meses ali no Uruguai, uma vez que eu fiquei bastante tempo no Uruguai, assim, é, diretão. Mas eu fui de Americana, morei em São Paulo um tempo, aí de São Paulo comecei a viajar para o Uruguai, fui para o Uruguai, fui para Argentina, aí fiz um rolê na Europa, assim, que eu fui ali, sei lá, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, fui para Suíça também para ver a galera dos designers gráficos lá. Uruguai, a Débora tá falando do Uruguai, que eu conheci lá no Uruguai, lá, ficam grandes amigos aí no Uruguai, porque eu fiquei bastante tempo lá, morei no asilo, eu cheguei a morar no asilo ali no Uruguai, na num, parte de cima de um asilo, pra ficar lá. ficar lá no Uruguai os meses. Aí onde eu fiquei mais tempo mesmo foi no Átis, assim. eu fiquei um mês, depois eu vim embora, depois eu fiquei quatro meses, vim embora, fiquei mais três meses, vim embora, fiquei um mês e vim embora. A gente tinha mapeado aqui, acho que com, com a sua ajuda, inclusive alguns trabalhos que você fez no Uruguai. Né? E um, um dos painéis lá é uma índia. Né? Isso, aquela índia. É eu lá fiz com, com um uruguaio. Que por acaso chama El Santo. Por, por acaso, é o Santo, assim, um o dia... El Santo, é, é Santo acabou rolando. assim Que lá no, no Uruguai tem um, um projeto chamado parede que é, que é um cara que ele mapeia quem está fazendo grafite, ele é grafiteiro também, mapeia a galera do grafite. Aí eu estava lá com os stencil né, no, no Uruguai, e eu escrevi para essa conta do, do Instagram, ele né, falou, oh, meu, eu estou aqui, tem os stencil, e tal, queria colar com uma galera, fazer algum painel aí, fazer alguma coisa, e ele me chamou para fazer esse rolê lá, na, lá no Uruguai, assim, no, no, no, bairro, no bairro do Uruguai, eles estavam pintando um muro grandão do cemitério lá. Aí eu conheci o El Santo, aí lá a gente fez um corvo, eu fiz um pedacinho da parede com os extensos. Aí ele tava com essa parede que ele tinha visto fazia tempo, ele falou, meu, eu vou pintar tal parede lá, eu gosto desse trabalho que você tá fazendo, dos indígenas, tal, me fala um pouco dos indígenas que você conheceu lá no Acre, Aí, eu falei para ele lá do Subquim, etc. Ele falou assim, massa, então eu vou pintar uma índia e você bota uns extensos ali em volta Fechou. A gente trabalhou uns dois dias e fez esse painel lá. Que massa, hein? Aí eu tenho um, um outro painel, um outro é, foi bem massa, foi bem massa esse rolê. Aí, do hostel que eu tava, eu fiz duas mesas ali pra eles, assim, fiz as mesas do hostel. E como que dá, dá pra fazer uma <risos> comparação de cenas aí, de, de todas essas cidades, de Atibaia, Montevidéu, Acre, Americana, São Paulo, como é que é essa, essa mudança, mudança ah. de ambientes e mudança de, de cena também? Ah, é, cada lugar é um, é um lugar, né? Cada lugar tem uma linguagem, tem um jeito de lidar com a galera, sabe? Ali no, no Uruguai, Montevideo é uma baita grande cidade, eu estava ali de turista, então tinha até um certo ciclo de conhecer as pessoas e tal. Mas não muito profundo, mas já lá no Acre, sim, que é Rio Branco, ela é uma cidade, uma cidade ali onde rola tudo, ela é pequenininha e tal. Aí você já conhece todo mundo, conhece a cidade inteira, sabe? Conhece os rolês, conhece as várias bandas, você se mistura mais com as pessoas. Aí, viajando na gringa, assim, tipo, na Europa. Assim, na Europa, brasileira é atração turística, né? Então, todo mundo quer conversar, quer saber. Varia muito, assim, quando eu estive na, tipo assim, a Alemanha, a Itália, assim, né? Na primeira vez que eu fui, aí na, na Itália, eu, eu fui para pra Veneza e eu conheci, assim, uma, uma pessoa que tinha ficado hospedada na minha casa e o irmão dela tinha uma galeria em Veneza, sabe? E, putz, aí rolou um dia lá da gente pegar um sabadão fazer uma exposição na galeria dos caras lá, das gravuras, tal, não sei o quê. E aí, eles têm toda uma coisa assim, ah, vai ter uma exposição, então tem que ter um vinho, tem que ter um queijo, tem que conversar com as pessoas, tem que ter uma música, sabe? Receber as pessoas bem, assim, isso foi muito legal. Aí, tipo, na Alemanha eu expunha na rua, né? Eu expus muito na rua, assim, nesses rolês que eu fiz, assim, Alemanha, Uruguai, Argentina, eu, eu tinha bastante serigrafia comigo, então eu expunha na rua, ou botava uma mesinha, ou parava ali no chão com a pasta mesmo, e ficava vendendo desenho pra galera, assim, e vendeu muito, muito legal, assim, porque quando você tá, assim, meio trabalhando, né, você não tá tão de turista, é mais fácil de você fazer fazer amizade, né? Fazer amizade com a galera, ter contato, na, na Alemanha nem tanto, assim, mas por exemplo, no Uruguai puta, no Uruguai eu passei muito bem assim, quando eu fui o litoral, por exemplo, assim, do Uruguai, trabalhar vendendo serigrafia e fazer amizade com muita gente, com a cidade toda, sabe, todo mundo conhecia o Trump, não sabia o que estava fazendo, porque estava ali, sabe, socializa com, com gente do mundo inteiro, assim, gente da Argentina, gente da Colômbia, gente do Chile, gente de Israel, gente dos Estados Unidos. Então, uma experiência é muito, muito massa, assim. eu gosto. Assim, né? Na Suíça, quando eu fui, o único problema na Suíça é que fui, assim, bem... Quando o Bolsonaro tinha ganhado a eleição, estava muito frio lá. Então, era muito esquisito, as <risos> coisas mais dentro de casa, tal, etc. E todo mundo parava me perguntar do Bolsonaro. Assim, eu falei do Bolsonaro um bilhão de vezes, assim, mas deu para dar rolê no ateliê de alguns artistas, tal, lá. Mas tem muita grana, né? Tem muita artista, tem muito ateliê, tem muito estúdio, tem muita galera produzindo coisa, né? muita galera produzindo samba grave. Nossa parte também foi bem interessante ali. Tem, tem muita gente que, que, que trabalha mais na rua, assim, e tem um, um desejo, né? De expor, de levar o trabalho para uma galeria, para uma exposição, uma mostra, seja lá o que for. É, como foi para você, assim, essa a, a sua eu não sei se foi essa a experiência na Europa, a primeira sua, mas a primeira, a experiência de expor em um lugar assim, para além da, eu acho que o, quando o seu trabalho tá na rua, ele tá exposto lá 24 horas, né? Mas quando você tem um lugar delimitado realmente para arte, assim, como é que foi para você? Ah, foi massa, sabe? Porque era a oportunidade que eu tinha para trocar com as pessoas e mostrar o meu trabalho, assim estava em viagem e tal, etc. Então, pô, ali queria, uma, queria fazer amizade, né? queria conhecer gente, queria conhecer outros artistas. Então o, o, o trabalho estando ali é um assunto, né? Você vai falar sobre o trabalho, vai falar sobre o seu desenho, vai falar sobre você. Opa, foi super legal, assim, eu achei sensacional. Muito bom. Como que a fotografia influencia no seu trabalho também? Porque você é fotógrafo, né? tiro fotos né? eu, eu, eu sei tirar foto, eu, assim, eu tiro foto tenho uma câmera gosto de tirar fotos tal e e a foto é a foto né eu acabo não transferindo isso para para nada de pintura tal eu ainda não fiz nada nesse sentido assim eu acabo tratando as fotos do computador e normalmente eu faço alguma escolha de algum tema assim eu fotografei muito Uruguai as vezes que eu fui para o Uruguai e os meus temas lá foram o Dia de Manjar do, do Uruguai sempre é simplesmente comemora o Dia de Manjar igual a gente comemora aqui então eu fui tipo, três anos para lá fotografar o Dia de Manjar e eu tô há dois três anos também fotografando o Carnaval de Montevidéu, assim o Carnaval do Uruguai sabe essa temática de lá pesquisar como é que são os desenhos tal etc pode sim sim eu, quando eu vejo alguns bonecos de carnaval do Uruguai e vejo os desenhos que eu faço na mão, a lápis, assim, que tem umas coisas bem psicodélicas, eu vejo assim, ah, pode ser que isso esteja influenciando, sabe? Talvez eu olhe para isso de alguma outra forma. Porque acabo desenhando alguns dos monstrinhos, algumas das coisas que saem ali no carnaval, sabe? Mas eu ainda não concluí esse trabalho de fotografar o carnaval. Fotografar o carnaval seria o um trabalho, assim, fotografar o carnaval. É, eu até imaginei que... Eu... É, eu imaginei que você utilizasse da fotografia, porque acho que é, acho que tem essa. Acho que você consegue trabalhar com gradientes ali, e uma precisão para passar para o stencil, que pode ser útil. Assim. Imaginei que você estivesse mesclando as coisas. Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso ainda. Eu, agora, nas fotos que eu tirei dos indígenas, eu até estou pensando em fazer alguma, fazer alguma coisa nesse sentido, mas acho que mais voltado para a serigrafia do que para o stencil que vai ser mais fácil de manipular as imagens ali. E é, depois é mais fácil de eu ter um módulo de impressão, né? Do que cara, distencil. você é o primeiro cara com quem a gente fala aqui que trata de serigrafia. A gente tem, falou com bastante gente de stencil tá, mas serigrafia não é tão comum, assim. É, não tanto uhum. quanto stencil né? Eu queria que você explicasse mais ou menos como é que é o processo da serigrafia. Acho que o do, da se quiser explicar o do stencil, também pode ser legal para quem não conhece, mas da serigrafia eu tenho até uma curiosidade é. própria assim. é, a, a serigrafia né, ele, ele também é um módulo vazado só que como é que você faz esse módulo vazado assim, eu, não, eu não vou conseguir explicar a terminologia exatamente técnica mas você tem ali a tela, né, que é uma tela de tecido e você trata ela com um produto que reage ao calor, né, à luz UV e você tem o um fotolito, né? Você tem o fotolito é o seu desenho uma cor, né? É o é o, é o desenho chapado uma cor que é quando você consegue gravar em cada tela, aí você vai dar um banho de luz nessa tela aí e aonde está o desenho, assim a luz não vai queimar e aquilo vai ficar vazado, né? Você lava a tela e aquilo vai a, a tinta passa por ali. Aí você joga a tinta por trás dessa tela e você vem e grava ela no papel como se fosse um carimbo. Um papel, uma camiseta tal, como se fosse um carimbo. Esse é o processo da serigrafia. Mas é... Você é, falou papel, camiseta, tal, mas parede não, não faz muito sentido. Ou faz também? Você pode tentar pintar uma parede com uma tela de serigrafia, sim, mas não é o, não é o ideal. Assim, não, não é o ideal. Assim, eu tenho uma amiga que ela já até fez na casa dela, eu fiz na minha casa também, mas é uma superfície muito rugosa, né? uma superfície que não, não aceita bem a, a serigrafia, né como ela tem que decalcar... Ali, aí aí o stencil um faz mais sentido. Uma parede... Né? O stencil faz muito mais sentido. O fez muito mais sentido. O... Assim, aí a serigrafia, é que você, o que é? Faz lamb, né? Você grava uma mapa de lamb, tem um método de impressão rapidão, você descolou um papel ali. Que é aquele papel tipo jornal, você faz vários e, e faz umas colagens de serigrafia. Fiz bastante isso, fiz bastante com textura, com Sim. desenho. E, a, e o extenso você utiliza que material, cara? Porque, inclusive, semana passada a gente entrevistou o Ozzy aqui, que é, sei lá, um dos pre precursores uhum. aí, do, do Stencil no Brasil, e, e aí ele tava falando que ele começou com capa de disco, eles não tinham muita noção, assim, do, do que utilizar, né? É... Quais os materiais que você usa e qual que você recomenda também? Pode até ser uma dica não, Eu estou usando basicamente papel triplex. Como eu, eu corto a laser, assim, eu mando uma folha de papel triplex, que é um papel bom, sabe? O ideal é o triplex, não o duplex, porque o duplex eu acho ele muito fininho, ele enverga rápido, tá, etc. Ele é, é um stencil que estraga rápido. O papel triplex vai acabar estragando, mas ele dura mais. É tudo no papel triplex. Esse é corta na, na, na laser, é isso? E corta na laser. Corta tudo na máquina laser. Qual que é o maior trabalho que você fez, cara? Você sabe? Maior de tamanho, assim de, ah. de tamanho, assim, né? Eu acho que foi a parede que eu fiz ali, ali no Uruguai, acho que a parede da Índia, assim, é um dos maiores trabalhos. Assim, de quadro é esse quadro uhum. que tá aqui atrás de mim, assim, que é o maior quadro. Mas aí desse do Uruguai, na verdade, não, foi um, não é um stencil muito grande. Você, fez, você pegou o mesmo stencil e, e compôs assim. Ah, tá. O, o maior stencil que eu já fiz foi um stencil, acho que não foi um stencil muito grande, não. Eu fiz um stencil de um pirarucu. E era um pirarucu de, acho que uns os dois metros, por alguma coisa assim, cara. Era Mas eram grande. várias folhas, né? Imaginou. Duas? Duas, duas folhas. Cara, duas folhas, porque a folha do triplex ela é grandona, a folha do triplex tem tipo 90 por 1,20, é. alguma coisa assim. Uma folha grande, então duas folhas já dá. E o que você que faz, cara? É curiosidade mesmo, o que você faz com o resto dos extensos? Você joga fora, você guarda? Se o Stencil estraga, eu jogo fora. Aí tem Stencil que eu vou guardando, assim porque, sei lá, o Stencil ele fica entupido, então ele ganha uma, ganha uma outra textura, né? assim É folha, tal, etc. O Stencil ele é entupido, ele ganha uma outra textura. Você pode trabalhar ele usando outras texturas, tal, a não sei que. Assim, a hora que ele estraga, estraga mesmo, se ele muito detonado, aí eu jogo fora. É, eu tô perguntando isso, porque a gente trouxe o Nick Walker para cá em 2013, né? Ele é um sei lá um do, dos pais do stencil lá na, na Inglaterra e aí tinha alguns assim que ele guardava e tinha alguns que ele rasgava assim, que ele falou assim cara não quero que ninguém pegue isso aqui não quero ter registro disso porque tinha um é, porque ah. não mostra muito quando você tem muitas camadas né é separado não diz muita coisa né agora quando você junta as camadas do stencil para construir um desenho ele acaba tendo um outro significado É, ele deve, ele deve ter um, um outro apego, um outro trampo ali com o stencil dele ali. Eu, eu com os meus stencils, tive agora no final do ano, no retiro da Ayahuasca, eu dei meus stencils na mão da galera, pra galera pintar assim, sabe, pintar uma casa lá, eu joguei o stencil na mão da galera, pra galera, vamos pintar aí, e vamos ver o que vai acontecer nessa parede. Acaba, acaba sendo um trabalho seu, que é, até onde é o seu trabalho, né, acho que é seu também, né, você, afinal você que fez ali. É. Uhum. É, meu também, é massa para galera poder fazer isso, sabe, Foi uma experiência boa, assim, de largar na, mão, largar na mão do pessoal, pinta aí, vamos ver como é que vai dar, vamos ver o que você sente de cada extenso, o que, que você quer pintar, sabe, quer pintar o boitatá, quer pintar a folha da chacrona, quer pintar o jagu, quer pintar a onça, o piramabu, diz aí, curte aí seu desenho, usa os spray, né, é muita gente era muito legal, assim, ah, usar o spray, quando é que a pessoa vai usar um spray, assim, então, pá, antes de usar spray, sujar a mão de tinta, é ótimo, galera, vamos aí, vamos fazer. E estamos assim, fazendo a o clã que a gente frequenta, e tal, ah, cara, é nosso mesmo. Agora eu tava falando, é a revolução coletiva. É, cara, tem um outro trabalho seu aqui que a gente é. viu, que é As Melhores Coisas da Vida Não São Coisas. Que é uma intervenção. Inter é... Ah, é, é top, então, hein? Isso que eu ia te falar, isso daqui vai... espalhou muito por São Paulo, né, cara? É, como é que você começou a fazer isso daqui? Sim. Você fez mais de uma série? Ou, ou, ou foi o mesmo que você espalhou até gastar? Cara, eu não espalhei nenhum desses. Assim. Esse que é o interessante desses melhores coisas da vida aí, assim, eu fiz junto com uma amiga, a Adriana, Adriana Charu, que é do Greenpeace e tal. Ela acho que ainda está no Greenpeace. E a gente já tinha feito uma, uma ação para o Chico Mendes, era, do aniversário de Chico Mendes, que era Chico Mendes sempre presente. E essa do melhores coisas da vida, a gente fez e meu, pegou assim, pegou o arquivo A3, imprimiu tipo 250 lambda desse e jogou na mão de um monte de gente, a assim, ah, galera vai lamber a cidade aí, assim. Então, assim, na cidade de São Paulo, eu acho que eu lambi alguns coloridos, assim, os coloridos que eu fazia de serigrafia, assim, às vezes eu colava um lugar ou outro, mas foi muito pouco, assim. O resto foi tipo assim, foi Deus e o mundo que tá assim, eu não sei quem colou. Mas um monte de gente tinha esse slam na mão e espalhado na cidade inteira. Você viu em algum lugar inusitado ele? Chegou, virou camisa, sei lá, algo, algo do tipo assim? Não vi ainda. Não vi ainda se ele foi roubado, assim, se ele virou ímã de geladeira, se ele virou... Alguma Uma campanha publicitária de alguém. Mas vira e mexe, assim. Não, nada, não vi nada bizarro ainda, mas vi isso na cidade toda de São Paulo, assim, que eu nem imaginava, eu pensei, olha o lamb aqui, eu não imaginava que pudesse. É, ah, esse daí é foi certeiro, cara, é incrível, assim, né? o poder de propagação da arte urbana, e é isso que É, isso aí verdade, né? de dar na mão da galera, falar assim, ó, oh, isso aqui não, não é meu, isso aqui é pra, vamos espalhar essa mensagem, sabe, eu desenhei a letra e, assim, vamos espalhar a mensagem, assim, e... Espalhou organicamente, assim, organicamente. Vocês essa frase? Eu acho que a gente leu em algum muro em inglês, hum. sabe? Assim, viu essa frase em algum outro lugar, assim, as melhores coisas the best things in life aren't things. Aí ela traduziu para as melhores coisas da vida não são coisas. Eu fiz o estilo da letra e a gente espalhou. Eu sei que eu já vi muito, inclusive, em Facebook, é. Instagram, tipo, sabe, isso daí viralizou. É... Essa frase. É, essa frase. Assim, quem, quem é o claro, dono né? da frase, né? assim, a frase? A frase ninguém, ninguém é dono da frase. o assim, desenho foi fui eu que fiz, mas a frase, a frase é, é do você mundo. Você fez, mas você, também a partir do momento que você deu as pessoas, né, falou, cara, espalhem aí, tipo, é, é muito maior, né? Acho que a, a, a, a mensagem é muito mais forte do que é. você reivindicar uma autoria disso, né? Uhum, com certeza. Eu, quando eu fazia a serigrafia disso, eu usava muito para dar de presente, sabe? para distribuir pra galera. Foi uma ilustração que muita gente gostou. Todo mundo gostava muito dessa frase e queria ter em casa esse desenho. Assim. Foi, foi, bem, foi bem interessante. Ah, esse é muito certeiro, cara. Parabéns aí. Por, não só por essa, né? Mas é, essa daqui eu acho muito emblemática aí. Cara, a gente tá chegando quase no, no final já da é. nossa conversa. E... Eu queria te perguntar umas coisinhas ainda. O... A gente tem falado com muita gente, cara, nesses anos, e é uma constante. É, como, que a, como que as pessoas são afetadas pela arte, né? Então a gente tava. Eu até te perguntei no começo aí como que, o, como que a arte pode é, ajudar na causa indígena, né? Você até deu, o seu, deu os exemplos aí e tal. Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara. Como que a sua arte. Primeiro, como que a sua arte te afeta, né? Como que a arte, a arte te afeta. E como que a sua arte afeta a vida das pessoas. Afetar em que sentido? É, como a gente falado, a gente tem conversado com muita gente nesse um ano, a gente entrevistou 51 pessoas, você é, você é a 52ª. E a gente está há 10 anos né, falando com arquitetos, grafiteiros, muralistas, professores. E todo mundo tem alguma história muito legal de como uma obra que a pessoa fez, alguém teve acesso a ela de alguma forma e foi afetada... Exemplos banais, tipo, sei lá, a pessoa pediu em casamento, é, a mulher na frente de um desenho da pessoa. Mas acho que você deve ter histórias diferentes aí de como que a sua obra afetou a vida de alguém. Eu queria que você contasse aí algum exemplo de, que você viu, assim, que você soube, que vieram te falar de um trabalho seu que chegou até alguém e mudou a vida da pessoa em algum aspecto. Olha, não, não sei dizer, sabe, cara, mas eu tenho uma ilustra que é a Pachamama, que ela até estava no flyer de hoje do, do mais fora do museu. Que bastante gente tem essa ilustração, assim, e, e as pessoas gostam de saber que essa ilustração tá funcionando em outras casas, assim, como se ela fosse um portal, sabe? Ela tá em vários lugares ali, sendo um portal. E acho que as do Festival Samaúma, lá pro Acre também, também tocam bastante a galera, sabe? Que são as loutas bem psicodélicas, assim, bem da floresta. A galera gosta muito, assim, se conecta muito, fica brisando muito na arte, sabe? Procurando coisas, encontrando elementos e tal. Isso rola, isso rola muito, assim. Isso rola bastante da galera ficar olhando bastante para a arte, entendendo tal, vendo o que é aquilo. Isso, isso sempre rola essa, essa vontade de explorar mais a arte, de entender o que está ali, quais são os elementos, o que que eu fiz aquilo, o que está rolando. Isso rola já, rolou, já rolou já alguma coisa com criança, por exemplo, do é seu trabalho? Criança não, criança não, assim com o trabalho de ilustração não. Não sei, não. O, o, o, o, o filho da Érica minha namorada, ele gosta muito do Homem-Aranha, do Hulk e tal, etc. E ele viu que eu tinha desenhado o Homem-Aranha, o Hulk, etc. E ele quis desenhar também, ele desenhou um copiou, o assim. Foi bem legal, assim. Legal. Eu tenho uma amiga adulta que ela, tem um, ela pegou um desenho meu e ela tatuou no peito, assim. É gigantesco, assim, no peito todo, assim. Bem massa. Cara, e para finalizar, eu queria que você falasse que arte que te inspira hoje que acho que me inspira hoje olha, eu tô pesquisando bastante assim, o Jaider conhece o Jaider é não sei como é que, é o, como é que pronuncia o sobrenome dele ele é um artista indígena tal, não sei o que, ele teve ali na Cura Arte fez umas cobras ali no portal é interessante o trabalho dele eu gosto muito do trabalho dele, o Mundano, o Mundano é um cara que me inspira faz bastante tempo que é um baita de um grafiteiro ativista o Mundano é o top dos grafiteiros ativista eu acho. O Chris Vector, gosto muito do Cris Vector, que ele é disposto assim, sim para produzir arte para o ativismo. A Mari Pavanelli, que é uma mina grafiteira, que faz painel. Tem uma moça que eu, eu acompanho também só no Instagram, não conheço ela, que é o nome do Instagram dela acho que é Preta Ilustra. É uma mina que ilustra bem pra caralho, faz umas aquarelas, assim, tal, fodida, gosto muito do trabalho dela. A minha amiga é a Judite, também gosto muito da Judite, tá na gringa, um monte de coisa legal. E para finalizar, cara, sabendo aí um pouco dessa... A Joy, eu um salve para ela aqui também, que é uma das próximas convidadas nossas aí. É... Salve, Joy! Pergunta que eu já, te, já sei a resposta, mas eu vou te perguntar de qualquer forma, cara, que é se o... você acha que dá para separar arte de política. De jeito nenhum, de jeito nenhum, assim, de jeito nenhum Não tem como, cara é, Faz parte da vida Faz parte da vida As, coisas, assim, as duas meio que Estão tão juntas ali São coisas humanas que a gente precisa estar tá provocando Precisa estar tá agindo o tempo todo Perfeito, mano Muito bom trocar uma ideia contigo aí é, Valeu esse papo Obrigado de novo por ter aceito o convite Espero te conhecer ao vivo em breve Assim que estivermos No mesmo território na mesma cidade, e acho que você estava tá assinado, eu também estou. A gente consegue trocar umas ideias aí, falar de projetos também. É, só até para te falar: o Arte Fora do Museu, a gente tem feito essas conversas com artistas, mas a gente quer ser um, uma plataforma para os artistas criarem também. Então, se você tiver projetos, fique à vontade para falar comigo, me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia e tenta espalhar arte pelo mundo, cara. Acho que trabalhos como o seu, principalmente Nossa. pegando, principalmente não, mas acho que exemplificando nesse, as melhores coisas da vida não são coisas o, o efeito que ele teve de espalhar a arte, espalhar uma mensagem política também né? No, no caso, uma mensagem positiva eu acho super importante pro mundo, é isso cara, brigadão e passo a palavra para você se quiser falar é uma última coisa aí, fica à vontade Galera, eu que agradeço todo mundo que acompanhou aí, agradeço o pessoal do Arte fora do museu e vamos que vamos, que a luta política tá braba e fora Bolsonaro! <risos> Tamo junto, cara. Abraço, meu. É, tchau, tchau. <risos>